Oi, pessoal, como eu falei com vocês, já estou aqui na Parafoto, devidamente autorizado, né? Agora o gerente já permitiu que a gente pudesse gravar aqui. Se você está me vendo aqui e passar o dedinho na tela e virar para o outro lado, você vê uma pessoa feia aí mexendo no celular. A pessoa feia é muito conhecida de vocês e tem uma pessoa bonita do lado, né? Tem uma, uma bonita e uma feia do lado. Você deixa ele chamado de feia? Não sou eu, que eu não tô mexendo no celular. Não, a é a pessoa você. que está do lado. Não, mexendo no celular, ele especificou. E lá, e lá abaixo, ó, vocês podem ver lá uma cabecinha, né? É a Mona que tá, a patroa que tá fuchicando lá. Tá cutucando lá os preços. A patroa Mona. Falar em preço. falar vai... ah, tá em preço. Não, é isso. Ó, nós estamos aqui na promoção da Parafoto, que é do... a menina propaganda, a nova menina propaganda da Parafoto, né? Que é a Verônica, a senhora Verônica Reis. E vamos comprar esse Play 4. É o Play 4, não é o Pro. Né? É o Play 4 comum que está é, na promoção de 300 doleta. Ainda vem com o de junto, o de 4, o fim dos ladrões. E vamos também comprar um controle. A patroa escolheu esse controle aqui, ó, de 70 barão, que é camufladinho, né, porque a madeira fuzileira tem tá que comprar um negócio de camuflado. Não, na verdade, não foi nem pelo camuflado, gente. Foi de mão em mão que vai passar e vai acabar ficando... <risos> camuflado? É? Vai acabar realmente ficando camuflado? Aí eu escolhi um camuflado para camuflar a sujeira é melhor comprar um preto, né, meu amor? Não, eu quero um camuflado. Ah, então tá bom então. Eu sei que eu sei que esse begezinho vai ficar escuro, mas vai ser camuflado. Lembrando que esse, esse preço aí é sem o, o imposto, né, Sandra? É só o preço, é, é, é. então. É sem o imposto, só que aqui no Panamá a gente sofre com imposto caro, de 7%. por eu não Eu não sei nem como eu vou pagar um imposto de 7%. No Brasil pagaria quanto de imposto né? Ah, é. Acho que uns 60%, mais ou menos, né? Vamos chorar para ver se a gente consegue pelo menos algum desconto no controle. Vamos ver. É, porque no, o, o computador já tá já então, no, já, no o limite. Já. já tá abaixo. Olha o controle dá para dar uma choradazinha. <risos> é claro, né? Se é verão que eu preferisse comprar um preto, seria mais barato, mas tudo bem. Não. Seria 5 dólares mais barato. Gente, se for pra comprar, vamos comprar coisa bonita, né? É? Já tô aqui comprando Playstation mesmo. Mas antes eu vou mostrar aqui, já que a monta tá ali ocupada por enquanto que ela que vai ser a nossa madeira. vamos mostrar aqui outras coisas pra vocês verem aqui já veio aqui, é aqui liberaram né vamos fazer um vamos fazer uma caminhada aqui pra vocês darem uma olhadinha pelo pela panafoto e aí Sandro beleza família Trapo tudo junto tudo em riva família Trapo galera aproveitando o mesmo preço a mesma promoção e os caras gravando um bocado e aqui no Minha Vida em Panamá vocês veem os bastidores da família Trapo exato é o cara ali tá gravando com a 360, galera. É? mesmo jeito que eu vendo ele, eu vendo a gente gravando aqui. Agora vocês imaginam como é que é um cara doido igual aquele ali, apontando um troço daquele ó, na rua e o outro aqui com a... segurando vela atrás. <risos> um apontando a arma para ele e outro segurando vela. É isso galera, ele vai comprar aqui a Hoje eu nem liguei a câmera, tô ligando aqui pela primeira vez, mas nada melhor do que ligar nesse momento incrível onde você tá vendo o Playstation 4. Aqui, Verônica. com o jogo. Vai levar? Ai, esse! Vai levar um joguinho junto ainda, The Last of Us. The Last of Us. Não pode ser não. Gente, na verdade, na verdade, a minha fissura pelo Play 4 é para jogar dois jogos. É esse aí, ó, que eu The tô mostrando agora, e um do esse deserto, aqui. não, isso aí é contigo, <risos> eu e um do deserto, gente, que... Aqui você vai, vai ter que comprar, vai é. ter que comprar online. Vamos ter que comprar, gente, mas o, o, o jogo é muito maneiro. Lembra qual o nome? Eu sei que é o... o é a o... jornada, é Journey. Não, eu sei, quem apresenta ele é o, o Leo Gamer, não é isso? É que é que Léo? Guilherme Gamer. Guilherme Game. Leon Guilherme Game. O Leão já apresentou. o Guilherme Game. Você gostou do, do pelo Guilherme Game. Pelo Guilherme Game. Qual o nome do jogo? Journey. Journey. Journey. Oh, gente, Journey. Journey. É não tem aqui. É lindo aqui. o jogo. É muito lindo. Ah, e ela também gosta desse aqui, ó. The Last Us. Ah, Olha, tá mais barato aqui, ó. Ah, sim. 50 doleta, tá vendo? Também. Mês que vem a gente pode comprar esse. Mês que vem, não. Mês que vem, sim. Mês que vem, não. Ela acha que eu sou rico, né? Tadinho de mim. É, é, é, é, é. Mês que ah, vem, não. Tô Mas dizendo. A coisa é fazer a inscrição do... Um negócio lá como é seu. Isso é. tem muitos jogos de graça que aparece. Você né? paga acho que, é, acho que é 50 dólares por um ano. É o Playstation Now, parece. Né? É. Fala quanto? 50 dólares por um ano. De, de acesso, né? É. E além de poder jogar online, você tem direito a dois jogos grátis todos os meses. Eles dão dois jogos e dão jogos bons. Uhum. E é, uhum. pode comprar online muito jogo, que às vezes tem jogo até de 99 centavos. Olha aí. Esse aí pode ser que pegue uma promoção por lá. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma. vou dar uma. Você vê que a foto ela tem vários itens de vários tipos de coisa e os preços são muito em conta, pessoal. Muito importa mesmo. Vou dar uma passada que vocês conhecerem. Vocês conhecerem aqui tela plana da Samsung. Preço: 400 dólares. A gente era só uma quilona. Eu não estou achando aqui a que eu comprei. A que eu comprei, eu não estou achando. Estou em acordo. Oh, essa LG 2 HD TV 4K, 1200 dólares. Aqui também tem essa marca Nisato. Dizem que é boa, né? Até que a imagem não está tão ruim, não, mas nada supera, né? Estamos chamando lá, lá no fundo. nada supera Samsung e LG. Vamos lá efetuar logo a compra para gente poder zarpar. Mona, Minha Vida em Panamá, Minha Vida em Panamá, Moninha. É que o pessoal tava te vendo de longe, você mexendo ali nas coisas. Aí eu falei, ó, ela ah, tá é? lá embaixo, agora ah, estão vendo ao vivo. É, é. é gente. A gente tá um pouco cansada, é pouco? Um gente. pouco. Hoje... Quando, olha, quando a Mona fala pra vocês que ela tá um pouco cansada, é porque ela tá morta de cansada. É. Você não tem descanso? Não. E o dia é que, que pessoas... eu pensar que é tá metade do descanso, dúvida. que é hoje, que é dia de segunda-feira, Tive outras coisas com os meninos, com os filhos. E é, disso eu entendo. É. Né? E aí a gente não pode negar porque é um dia que eles contam mais. Né? E eles estão assim, eles é começam a prova, a última prova do trimestre. Aí leva um a estudar com um amigo, aí o outro precisa não sair em casa para tirar umas dúvidas. Pegar outro na escola, Travar. aí saiu mais tarde, Travar. quase 50 minutos mais tarde do que a do normal. Oh, meu Deus. <risos> Isso é triste. É. Fala na mão. Segura, meu bem, você que é dono do canal. Não, você que tá gravando. Já mostrou tudo que as pessoas se interessam. Preço? Não, você tá achei de nada. É. A minha compra depois eu vou mostrar a fatura a vocês. Vamos ver aqui por enquanto enquanto o rapaz falar, ver o preço de computador aqui. Olha, isso aqui é um tudo em um. 4 GB. 1 Tera. Tá caro. Eu não, não, não compraria isso. Não tá caro não, mas pro meu tipo de, de gosto de computador. Não daria não. Eu comprei um notebook 8 GB, com 2 TB, um Core e 7, então.. É mapa quem gosta mesmo, né? Tem preços melhores aqui. Isso aqui é um, porque é um HP tudo em um. Aí por ser tudo em um, sabe? Aí é mais caro. Isso aqui não é um monitor, esse aqui é um computador tudo em um. Essa aqui não tem especificação. Mas pavilhão é bem caro. Então, vamos ver aqui os notebooks. Ó. Um HP 800 e pouco. Um tera.. Memória de 8 gigas, um Core 7 é, é igual o meu Asus, né? O meu Asus eu dei 500 dólares, mas esse aqui é um HP, né? Então, aí vai de gosto de cada um. Preço de notebook, isso aqui, 1.150, um disco duro 1 aqui já tem uma placa de vídeo. G né? Já é outro nível, 4 GB. Aí já vale a pena. Eu dei no meu computador também uma configuração bem forte. Eu dei mil dólares. Eu comprei por mil dólares no meu computador, que é uma... um computador muito forte. Essa aqui tá uma configuraçãozinha razoável: 500 GB, 4 Memória, Wi-Fi, 300 Dólares. Já tá uma configuração boa, um preço bom. Então, tá um preço razoável. É porque que vocês têm muita opção, gente. Vocês têm muita opção. Olha, um Dell. Eu vou economizar a bateria porque eu estava gravando ontem. Daqui a pouco, quando tiver com o notebook ou lá em casa mesmo, vou economizar a bateria para poder chegar lá em casa e mostrar para vocês o videogame. E já mostro para vocês também o... o o videogame só, né? E a baguncinho de fazer lá, valeu? Um abraço aí, até daqui a pouco.